You've a little more Think about yourself, a little place só depende de mim E só depende de mim E só depende de mim Eu tô ciente o que eu falho E vou mostrá-lo aos it's outros It's e só depende de mim E só depende de mim Uh, isso sabendo de mim, eu tô ciente que eu falho E vou mostrá-lo aos outros Se eu pudesse, fazia Se não posso, azia Toma um verso de magia, tenho magia no verso ah. Penta na espinha, o mágico não cobiça Vive só a sua vida e brinca mas não em é excesso uh -uh. Se eu pudesse e mandasse na ida para o progresso Progresso vinha sempre em forma de processo oh. Porque se eu pusesse lado o meu lado processo Talvez me aposentasse mim mesmo e pimba, sucesso <risos> mas eu sou um cão raivoso <risos> Queres o quê? Um bocado do meu osso? Bom te ver, bem este é o meu almoço E se tivesse cada a tape, tinha sido o teu almoço Estás-te yeah. a rir, não é gozo As tuas influências só te deixam o caroço As tuas influências deixam-te o caroço Mas és tu que plantas essa merda moço Bora! E só tem de mim E só depende de mim e só depende de mim Eu tô ciente do que eu valho E vou mostrá-lo aos outros uh, E yes. só depende de mim E uh, só depende de mim E uh, só depende de mim Eu tô ciente do que eu valho E vou mostrá aos outros O meu rap é dark Não muda nunca No meu habitat okay. Visão noturna Rap da penumbra Plateia impávida Luz na escuridão Até a morte fica grávida uh. Não queiram ser esse filho Tipo, o Zeca Afonso ficava verde como o milho. Sou tipo muito sombrio um tubarão na onda quando escrevo no caderno a caneta faz a sombra. Word é automático I'm a fucking bookworm leite rápido Conto infantil Tenho de ser didático Porque tens bué de lobo mau Mas eu sou muito prático ah. Não te digas underground Isso para mim são tretas É que tu nunca voltaste das tuas próprias profundezas Em vez de soluções tu agarras-te problemas E não sais dos labirintos criados pelos teus esquemas E só depende de mim Tens de dizer E só depende de mim Yes! Isso só depende de mim Eu tô ciente do que eu falho E vou mostrá-lo aos outros Isso uh, e só depende de mim uh, Tell them E só depende de mim Maputo, isso a me é o Eu estou que, it's que it's eu it's valho. Maputo, Mo mostra aos outros. Os anos passam e eu, cada vez mais velha, Tentar com que a maturidade Seja melhor. Todos os dias acordo e olho-me ao espelho para não perder quem eu sou. E o meu valor é tanta merda à frente. Tenho que ser seletivo. O meu objetivo de vida é conseguir viver vivo. Com o amor de uma criança a descobrir enquanto cresce. Porque se eu não me cultivar, essa essência desaparece. Sem mapas nem coordenadas idealizo o meu caminho Se ninguém quiser vir comigo é na boa Vou sozinho já só dou importância ao que realmente vale a pena E só depende de mim que a vida não seja um problema Atrás de soluções, razões para me sentir bem Ando a semear as árvores vão fazer de mim alguém Os meus sonhos não são para ficar no imaginário E no ringue incluído sou eu o meu adversário